Mais de 50 empreendimentos lançados, mais de um milhão e meio de metros quadrados construídos, milhares de clientes satisfeitos. Essa é a força que move a São Benedito há quase 40 anos e nos tornou uma das construtoras de maior know-how do centro-oeste do Brasil. E agora, mais do que nunca, estamos preparados para novos desafios, para novas conquistas, para trazer os melhores lugares. Prontos para o futuro? Então conheça o novo lançamento São Benedito. Vale Gramado. Um empreendimento único, especial e com diferenciais surpreendentes. São terrenos a partir de 1.500 metros quadrados e localização perfeita, bem perto de Cuiabá, na Estrada da Guia. O Vale Gramado foi criado para ser um condomínio de lazer com toda a estrutura de um condomínio urbano, com extensas áreas verdes, áreas de lazer com piscinas com tobogã, lagos para divertimento, estacionamento, complexo de quadras e churrasqueira, espaço para eventos e feiras, espaço fitness, salão de festas. Vale Gramado. O primeiro condomínio de lazer com a qualidade São Benedito. Sua casa de final de semana, todo dia.